com o deputado Alexandre Frota, do PSL. É, presidente, deputados e deputadas, vejam só, na semana em que uma das grandes defensoras do regime petista virou ré por tomar o dinheiro da funcionária, na semana em que a Venezuela e a Cuba oficializaram o calote no BNDS de 4 bilhões, Haddad do PT é multado o Fachin em 176 mil reais por pagar empresas para impulsionar mentiras e fake news contra Jair Bolsonaro. Falam aqui, ditadura nunca mais, mas apoiam a ditadura da Venezuela. Nós lutamos e muito para chegar até aqui. E vamos, juntos com Bolsonaro, passar esse país a limpo. Quero lembrar que o PT acionou a PGR, a CGU e o Conselho de Ética por um, vídeo, por um vídeo sobre a luta contra o comunismo de 1964 e que a conta do Planalto divulgou, divulgou esse vídeo, dizendo, inclusive... So... Para concluir, nobre deputado e divulgaram esse vídeo dizendo que estava distorcendo a história, depois descobriram que foi um fã. Mas, com o nosso dinheiro, em 29 de 5 de 2015, foi divulgado. A TV Globo recebeu do governo do PT 6,2 bilhões de publicidade, isso em 12 anos, mais 2 bilhões para a Record. Não podemos esquecer aqui que Lula criou a TV Brasil, ou TV Lula. Hoje, um elefante branco com o nosso dinheiro, chamado EBC. E aí temos os casos com os blogs sujos, que com o nosso dinheiro eram pagos. E eu sou obrigado a falar aqui e mostrar. Brasil 247, 1 milhão 474 mil. Brasil, de fato, 335 mil. Luiz Nassif, 1 milhão. Diário é, do mundo 701 mil enfim aí está muito obrigado vamos ao Rio de Janeiro deputada